Amar os nossos inimigos? Será que foi isso mesmo que Jesus ensinou pra gente? O que ele quis dizer com isso? Nesse vídeo de hoje vamos continuar fazendo o estudo no Sermão do Monte para aprendermos a aplicar as palavras de Jesus no nosso dia a dia. E como a gente viu nos vídeos anteriores, Jesus citou alguns princípios que as pessoas costumavam ouvir e praticar lá no primeiro século e ampliou esses princípios no sentido de dar mais rigor a eles. E nesse ponto Jesus não veio aliviar a nossa barra, Ele veio nos ensinar a sermos mais profundos, a reconhecer os nossos erros num nível de consciência, algo que está muito mais além que é muito mais interior do que simplesmente pecados que a gente pratica. E se para você está muito difícil de entender esse assunto, então vem comigo em Mateus capítulo 5, em que Jesus diz assim, no verso 38, Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso, não resistam ao homem mau. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. E nesse texto Jesus começa citando para a gente um princípio de reatividade. Então se alguém fizer algum mal para você, então retribui o mal para essa pessoa. Como a gente vê por aí algumas pessoas dizendo assim, para os próprios filhos, se alguém te bater na escola, então bate nele de volta. E ainda tem gente que diz que isso está escrito na Bíblia E de fato, olho por olho, dente por dente, está escrito aqui no texto de Mateus Mas Jesus diz assim que não é para a gente agir dessa maneira Ele está nos ensinando a não resistir ao perverso Está colocando a gente, olho por olho, dente por dente, como um exemplo que não deve ser seguido E isso chega ao ponto de que se alguém agredir você numa face, então você deveria entregar a outra e quando a gente começa a estudar a respeito desse assunto, sempre aparece alguém que comenta, que discorda dessas palavras de Jesus, dizendo que, na verdade, Jesus só ensinou essas coisas para mostrar para a gente o quanto nós somos pecadores e necessitados da graça de Deus. Mas Jesus não disse isso para a gente ficar admirando as palavras dele como aquelas pessoas que vão assistir um culto por aí para ficar batendo palma para o cara. Né? E quando a gente bate palma é porque a gente não entendeu o princípio. E eu tô querendo dizer com isso que se Jesus disse para a gente não resistir ao perverso e ele praticou isso que ele ensinou com as suas próprias ações quando ele foi crucificado, então esse exemplo para nós deve ser algo que tem que ser seguido para todos aqueles que desejam ser discípulos de Jesus. E de uma maneira prática, isso quer dizer que se o seu filho vier machucado da escola e você ficou irado com isso, querendo defendê-lo, o ideal era ensiná-lo a dar a outra face. E não tentar revidar, se vingar, ou mesmo contar para a professora, chamar a diretora, fazer algum tipo de denúncia, alguma coisa assim. Jesus está ensinando aqui a não resistir ao perverso. E aí eu te faço uma pergunta, será que nós... Estamos preparados para seguir Jesus a esse nível? E muito provavelmente por causa dessas coisas é que Jesus ensinou pra gente que a porta que conduz à vida é estreita e a porta larga é o que conduz muitos à perdição. Então se a gente fizer o que todo mundo faz, isso para Deus vai ser insuficiente. E é o que a gente vai ver na sequência desse texto. Então para você que acha que Jesus está sendo muito radical, olha só o que vem a seguir. No verso 40 Jesus diz assim se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Olha que interessante aqui, existem muitos casos atuais de youtuber que fica processando outro, é político que entra no meio, às vezes isso acontece dentro de uma própria casa, né? um cônjuge processando o outro por conta de uma questão de separação, por exemplo. E o que Jesus está dizendo para a gente aqui? Quando alguém te processar, não é para você meter um processo de volta. É, ele diz o que para a gente aqui? Se alguém quer te tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Deixa os caras te processar, não entra na disputa, permita-se perder. Até porque, meu irmão, pensa comigo, perder nesse caso não implica em perder alguma coisa espiritual mas sim perder coisas dessa vida, coisas desse mundo, para que a gente acumule recompensas nos céus. E eu acho que essa troca faz muito sentido para aqueles que têm uma expectativa numa morada celestial, que entendem que a nossa eternidade não vai se dar aqui nesse mundo. E esse princípio de alguém obrigar você a andar pode estar relacionado a uma situação de sequestro, mas que naquela época muito provavelmente se referia a uma condição de escravidão. Então, se alguém quiser oprimir você, por exemplo, obrigar você a trabalhar demais. Eu não estou dizendo que você vai se voluntariar a trabalhar demais para ficar ganhando dinheiro, mas vamos supor que alguém te escravize para fazer alguma coisa que você não quer. Jesus está dizendo aqui, ó, se o cara te obrigou a andar uma milha, então anda com ele duas. E se você acha que está muito apertada essa porta estreita, então dá uma olhada no que vem a seguir. Jesus diz assim, dê a quem ele pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Então isso é uma coisa muito interessante, né? porque sempre existem aqueles irmãos, você sabe o que eu estou falando, né? que eles chegam assim e pedem, oh, você pode me emprestar ali o seu terno? Me empresta aí a sua bermuda? E antes que alguém imagine que eu estou dando uma indireta para algum conhecido, lembre-se que qualquer semelhança é mera coincidência. Mas aí também se arrepende, né irmão? Porque não é porque o cara é obrigado a tudo aquilo que ele emprestou, ele não recorrer de volta, que também você vai ficar se aproveitando dele, porque acho que Deus não vai gostar desse tipo de atitude, né? E eu estou citando essa questão de empréstimo, porque Jesus, antes de falar das pessoas que pedem emprestado, ele está se referindo a qualquer pessoa que está te pedindo alguma coisa. E às vezes ela está pedindo comida, ela está pedindo uma atenção sua, não está nem pedindo dinheiro. E mesmo assim a gente recusa em dar porque dizemos para essas pessoas que nós temos outras prioridades e que temos que ensinar as pessoas a pescar e não, na verdade, ajudar elas. Né? E tudo isso acaba se tornando como algum tipo de desculpa porque, na verdade, a gente poderia fazer sempre as duas coisas. E aí Jesus ainda continua dizendo assim para a gente.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 Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos, ou seja, os cobradores de impostos, também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos? Se cumprimentarem somente os seus parças? O que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Os gentios aqui nesse caso são os pagãos, pessoas que são consideradas como não sendo de Deus. Então Jesus conclui assim, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. E aqui na conclusão desse texto Jesus deixa muito claro que Ele não está fazendo uma ministração da palavra para mostrar que nós estamos pecadores. Não, na verdade Ele está nos convocando a sermos como o nosso Pai Celestial é. Porque se Ele é perfeito na sua misericórdia, se Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, nós como filhos dEle deveríamos agir como imagem e semelhança dEle, praticando aquilo que Ele faria. Ou seja, quando alguém observar você nas suas palavras e atitudes, deveria reconhecer em você o nosso Pai Celestial. E você vê que Jesus dá uma provocadinha aqui, né? Porque Ele diz que até os caras mais pecadores que a gente acha que existem, os criminosos, que estão por aí, que a gente se gaba de não ser como eles, Jesus está dizendo assim, até esses caras amam aqueles que os amam. Eles amam seus próprios parentes, amam o grupinho ali que está cometendo os crimes juntos com eles. E Jesus está dizendo assim, se esses caras também são capazes de amar, e você também diz que ama as pessoas, mas não é capaz de amar os seus inimigos, na verdade não existe tanta diferença assim entre essas pessoas criminosas e a gente. E com isso Jesus está mostrando pra gente que no fundo, no fundo, nós temos sim um caráter de criminoso e por isso que devemos ter misericórdia uns dos outros, por isso que devemos perdoar os nossos inimigos, porque no fundo, no fundo, nós somos semelhantes a eles. E eu espero que essa palavra tenha te encorajado a ser um discípulo de Jesus mais aperfeiçoado, mais completo, da maneira como Jesus nos ensinou aqui. E a gente continua nos próximos vídeos a falar